Para ser wicano, você precisa ser iniciado. Será? Você precisa assinar o livro da besta e entrar em contato com o cabrão na hora da iniciação. E você vai ter que ficar pelado e tomar 300 chibatadas nas costas. Tem tanta coisa que falam a respeito da iniciação. Será realmente verdade? Hoje eu vou falar sobre a iniciação na wicca e desmistificar algumas coisas para vocês. Então vem comigo para você entender como a coisa funciona. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu decidi falar sobre iniciação com vocês, porque é uma coisa que muita gente comenta com relação à Wicca e dá-se a impressão de que a iniciação é uma coisa única e exclusivamente da Wicca, o que não é verdade. A gente vê iniciação em diversos outros segmentos de magia, principalmente em ordens e em grupos, certo? E eu quero desmistificar um pouquinho a coisa da iniciação, porque fica parecendo que é uma coisa assim muito maior do que realmente é, e as pessoas às vezes usam a iniciação como se você tivesse ganhado um Grammy, ou quando você é iniciado ganhasse superpoderes, atirasse laser pelos olhos, entendeu? Como algo para engrandecer o ego e diferenciar as pessoas, e... A iniciação não deveria ser para isso. Por isso, a gente vai falar como uma iniciação funciona, o que é uma iniciação exatamente, tudo isso dentro é, da Wicca, certo? Mas antes da gente continuar esse assunto, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e ajudar aqui no engajamento. Me segue no Instagram, arroba para a gente poder conversar, porque lá eu consigo atender as demandas de perguntas e respostas de vocês com uma precisão um pouco maior e até trazer temas aqui para o canal, não é mesmo? E deixe seu comentário aqui embaixo, me contando se você sabe o que é iniciação, se você é iniciado, se você pretende se iniciar, certo? Então, vamos continuar com o vídeo. Embora muitas pessoas decidam colocar uma lente, sabe, dentro do que é iniciação, de uma maneira que você engrandece ou endeusa as pessoas que são iniciadas, como se fosse uma coisa gigantesca, o que de fato não necessariamente é, porque a iniciação faz parte do processo de evolução, e não deveria ser usado como motivo para engrandecer, validar ou qualquer outra coisa com relação àquela pessoa em específico, ou àquele grupo em específico. Afinal de contas, a iniciação ela é um processo energético, certo? Isso que eu estou falando para vocês sobre a, a iniciação ser uma coisa que às vezes eles aumentam um pouco o valor dela, eu não estou dizendo que ela não é importante, pelo contrário, a iniciação ela realmente é importante, principalmente quando a gente diz respeito a um sistema onde... Uh, o conhecimento ele é passado de uma pessoa para outra, de geração para geração, enfim, mas isso não significa que uma pessoa que é iniciada tenha mais poder sobre as outras, ou seja, mais importante que as outras, porque daí a gente acaba deixando a iniciação como uma coisa que é uma medalhinha, sabe, que engrandece o ego, que diz valoriza o trabalho do outro, o estudo do outro, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A iniciação ela não é exclusiva da Wicca, existem diferentes. Diversos sistemas iniciáticos a gente pode ver através da Umbanda do Candomblé, a gente pode ver através de sistemas herméticos a gente pode ver através da maçonaria dos Rosa Cruz, todos esses sistemas para você poder entrar dentro dele e aprender o que tem lá embaixo na camada mais funda do iceberg você precisa ser iniciado você precisa pertencer aquele lugar, pertencer àquela ordem, certo? Então a iniciação ela acaba sendo um rito de passagem aonde a pessoa que está sendo iniciada, ela assume uma postura, certo? Num juramento para ela, para os deuses, para aquele grupo, de guardar e cuidar daquele conhecimento e não levar esse conhecimento aos olhos dos, dos que não estão preparados. Então a gente vai pensar que a iniciação, vamos pensar no Titanic, né? A gente tem lá o iceberg, a ponta do iceberg é o que a gente consegue ver e ir atrás de livros e conhecer. Embaixo disso, as camadas que vão se descendo desse iceberg, só são vistas pelos olhos dos iniciados então a iniciação ela não é só um atestado de que você está entrando para aquele grupo como ela também é, é uma maneira de você se comprometer com você e com as forças ao redor né? com as pessoas, forças e coisas que vão ser invocadas e assumir esse compromisso para você então na Wicca a iniciação de primeiro grau é isso você passou pelo treinamento você está preparado né? devidamente preparado para se iniciar quando você se inicia você entra para aquele grupo, você recebe daquele grupo o juramento, e você jura perante aquele grupo e aos deuses, os dogmas e a funcionalidade daquele grupo, e jura proteger os segredos daquele grupo, e os membros do grupo, da sociedade, dos que não realmente se interessam por aquele é, conjunto de práticas religiosas, tá? Então, a iniciação é um ritual de passagem. Dentro da Wicca, a gente tem vários rituais de passagem. E a iniciação é um dos primeiros vamos dizer assim, dentro do sistema de estudos. Você começou lá atrás como dedicado, estudando, aprendendo, evoluindo, tendo contato com as suas sombras, com a magia, com aquele grupo. E quando você finaliza esses estudos e está devidamente preparado, você vai lá receber o seu juramento, então devidamente entrar para o grupo e aprender os mistérios que estão ali na profundeza. Se a gente for comparar com alguma coisa, você está dentro de uma faculdade, você está estudando e você se forma. Forma. Você se forma, você recebe o seu diploma. Esse diploma garante que você exerça a sua profissão. Então, como a gente tem dentro da Wicca um sistema clérigo, né? Que você faz papéis para a sociedade, né? De casar, de fazer um batismo, de fazer um ritual de morte, etc. Você só recebe devidamente esse papel, vamos dizer assim, quando você é iniciado. Você não só pertence ao grupo, mas você é atestado, preparado para aquilo. E essa primeira iniciativa, Iniciação, ela não é a última iniciação. Tem várias outras iniciações dentro de um grupo wicano Devidamente, tem outras iniciações em outros grupos que trabalham com iniciação também, tá? Cada grupo vai ter o seu sistema iniciático de quantidades e importâncias de iniciação. Então, afinal de contas, para que serve a iniciação? Além da iniciação ser tipo um portal de passagem aonde você entrou para dentro dos mistérios, foi aceito para aquele grupo, jurou para aquele grupo não revelar o e seguir os dogmas, preceitos e regras daquele grupo, você também vai receber uma carga energética, tá? Porque a iniciação, ela não é só física, ela não tem só o processo físico, ela tem um processo espiritual. Afinal de contas, nós trabalhamos com magia. Então, quando você é iniciado por um grupo, você recebe uma carga de energia do seu iniciador, do sacerdote que é responsável por você. Essa carga de energia é como se fosse uma chave que vai abrir o seu acesso energético para as outras forças do outro lado então você ganhou uma uma chave de acesso você se vinculou àquela linha aquela linhagem de pessoas através daquele ou daquela que te iniciou então no processo de iniciação essa carga é transferida para você e você ganha o acesso às energias que o seu iniciador já trabalha você ganha o acesso de energias que aquela tradição e aquele grupo trabalha porque existe uma história de trabalho dentro daquele grupo existe Uh, um histórico de, de seres, criaturas, divindades e forças que são trabalhadas naquele grupo. Então quando você é iniciado você não só recebe essa carga do seu iniciador, mas você recebe também a carga, a transferência da energia daquela tradição da história daquela tradição dos guardiões daquela tradição dos seres que estão ali em volta daquela tradição que também vão te aceitar e te acolher para te proteger, para cuidar e para te ensinar Então a iniciação dentro de de uma tradição, ela não é só importante para você entrar e conhecer os mistérios, mas também porque você vai receber um plus energético que te permite acessar camadas mais firmes, mais é, sutis, às vezes, de energias que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar e nem têm essa permissão de trabalho. Mas a iniciação realmente muda alguma coisa na vida do iniciado? A resposta para essa pergunta, ela vem antes da iniciação, porque se você não teve a sua vida modificada em algum aspecto antes, durante Processo, então essa iniciação ela não foi bem sucedida porque antes de você estar devidamente preparado para ser iniciado você tem que passar por um processo esse processo de preparação ele mexe com você ele faz com que você encontre dentro de você os seus medos os seus traumas e as coisas que não saem para fora é chamado noite escura da alma nesse momento em que a noite escura da alma é, toma conta da sua vida você começa a confrontar as realidades que foram impostas para você você não só estuda também sobre a Wicca, o que é a Wicca, o sistema da Wicca, a sua tradição, como ela é, como ela funciona. Mas você também estuda a si mesmo, melhora e aprimora a si mesmo. Então quando você é considerado devidamente preparado para se iniciar, você já está diferente. Se o processo que passou não mudou nada em você, tem alguma coisa errada. Entende? Então, a iniciação, depois da iniciação, você vai ter muitas mudanças. Isso é óbvio. Você vai continuar se melhorando, se aperfeiçoando dentro do espaço que você escolheu para ser o seu abrigo, para ser o seu, a sua família, ok? Mas esse processo, ele acontece durante. Ele não acontece ali no momento. Por isso que eu falo que as pessoas acabam mistificando muito. É um ritual muito bonito, é um ritual necessário, porque a gente ganha essa energia, esse acesso, mas a modificação, ela não acontece dali, naquele ponto, ela já está acontecendo. Você só culmina ali de que você está preparado para acessar outras coisas. Mas então, para ser o o Ica, você precisa ser iniciado? Isso é uma pergunta que eu sempre, sempre recebo, tá? Mas vamos tentar pensar, por um lado, um pouco cristão, porque é o sistema mais conhecido pela maioria das pessoas. Para você poder ir na igreja e frequentar a igreja cristã, você precisa ser padre? Não. Certo? Porque o padre está lá oficiando a missa. Afinal de contas, a Wicca também é uma religião que cultua os deuses. Então, para cultuar os deuses e se considerar wicano, você tem que estar tá dentro daqueles moldes. Mas isso não significa que você tenha que ser iniciado, ok? Ah, mas e se eu quiser é, casar alguém, se eu quiser ter um, um cargo dentro de um grupo, se eu quiser conhecer os mistérios de um grupo, se eu quiser me sentir parte de um grupo? Aí você vai ter que buscar um grupo e você vai provavelmente ter que ser iniciado, porque do contrário você não vai conhecer devidamente aquele grupo, entende? Então a iniciação ela vai entrar nesse momento. Ah, mas e se eu quiser só participar dos rituais, que nem na igreja, que eu posso ir, ver e depois voltar para casa sem necessariamente me comprometer com aquilo. Aí está a diferença. Dentro da Wicca, a gente trabalha com mistérios, então existem diversos grupos wicanos que não são abertos ao público, que não fazem rituais abertos ao público, que são espaços fechados, que trabalham a sua própria ritualística e não tem a intenção de expandir e mostrar para o mundo quem são. Mas ao mesmo passo que existem outros grupos que são abertos e que fazem essa ritualística a público. Então isso vai variar de tradição para tradição, grupo para grupo, covem para covem, se eles são abertos ou se eles são fechados fechados. Todavia, essa ritualística, quando você encontrar ritos abertos, muito provavelmente o ritual, ele vai ser um ritual feito para a comunidade e não vai ter nenhum mistério da tradição. Vai ser só um ritual para que você possa se conectar com os deuses, com a natureza, com aquela energia e entender o que é o Ica, porque os mistérios mesmo estão lá embaixo, na camada que não é todo mundo que tem acesso. Então, ser iniciado, a importância de ser iniciado vai depender de você, do que você quer dentro desse caminho, porque você não precisa ser um iniciado para praticar o ICA. Se você tiver essa vontade de ser mais ou fazer um pouco mais dentro da ICA né, ter essas funções clérigas e tal ou pertencer a um grupo você vai precisar ser iniciado. Aí você vai ter que buscar uma tradição, um grupo sério de Wicca, onde existam iniciados para poder passar esse treinamento para você. Porque é uma coisa que você não vai necessariamente conseguir fazer sozinho a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco tá? Outra pergunta que eu recebo sempre é como funciona um processo de iniciação. Eu não vou poder dizer para você aqui como é o processo da iniciação porque é um mistério, certo? Para você poder acessar esse mistério, você tem que passar por esse processo de iniciação. O que eu posso falar para vocês é como funciona mais ou menos o sistema antes de você estar devidamente preparado para ser iniciado. Você vai provavelmente conhecer uma tradição ou um grupo de pessoas que já são iniciadas e você vai uh, pedir para entrar nesse grupo. E você vai ser analisado, aceito ou não aceito, certo? Você provavelmente vai ser, quando for aceito, por uma sacerdotisa ou por um sacerdote que está apto a iniciar, porque não são todos os sacerdotes de todos os grupos que estão aptos a iniciar alguém também, porque isso também depende muito do grupo e como ele funciona. Se você for aceito, você vai receber... Um treinamento, e esse treinamento ele tem uma durabilidade, né? Ele tem no mínimo, né? Geralmente, ou um ano e um dia, ou um ano e um mês, o um mínimo, e ele pode se estender ao longo do tempo que aquela tradição ou grupo trabalha, ele pode ir para três, quatro, seis, sete anos, certo? Para você completar aquele treinamento, porque nós entendemos que esse treinamento também depende muito de quem nós somos, depende muito de como nós vamos uh, nos melhorar, nos moldar, e também. Esse esse treinamento ele serve para que você do outro lado perceba se o grupo é pra você e o grupo perceba se você é pra eles porque tem que ter essa sinergia não adianta nada você chegar num grupo quero ser iniciado porque não é assim você precisa ter um convívio, você precisa ter um negócio, certo? Você não chega no grupo e você fala, opa, me aceita, a pessoa fala, ok, te aceito, sem nem te conhecer, sem nem saber da sua história, sem nem entender o porquê você quer estar ali, tá? Então, vem um processo antes, a iniciação em si é só quem viveu pra saber, né? Mas ser iniciado tem algum perigo, algum risco, alguma coisa? Necessariamente, ser iniciado não vai te trazer nenhum risco. Quando você é iniciado por uma pessoa, né, por um iniciador, iniciadora, dentro de uma tradição, eu falei para vocês que é como uma chave, vocês vão receber aquela energia. Recebendo essa energia, pode acontecer que dons ou coisas que o seu iniciador tenham acabem se revelando em você, capacidades, enfim. Porque vocês devem ter aquilo em comum e aquilo floresce em você, tá? Então as pessoas falam um pouco sobre essa coisa de DNA mágico por conta da energia, né? E o, como isso pode interferir em você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa tranquila, seu iniciador é tranquilo, pode ser que você se torne uma pessoa ainda mais tranquila. Se você tem, sei lá, uma afinidade com vidência e o seu iniciador ele é um oraculista e trabalha muito bem com a vidência, pode ser que aflore essa vidência em você, tá? Isso é uma das coisas que as pessoas costumam dizer. Eu senti que a minha relação com a organização porque minha iniciadora é muito organizada então eu senti que essa essa coisa de organização comigo acabou aflorando muito mas pode ser pela convivência então não tem necessariamente um, uma maneira de você ver se é energético ou se é da convivência outra coisa que a gente tem que prestar atenção que aí eu acho que é um perigo é o grupo que grupo você está frequentando? como são essas pessoas? o sistema de iniciação ele não é cobrado você está pagando uma mensalidade? se estiver pagando é meio esquisito você pode ter dentro do grupo alguns rituais ou alguma coisa, você precisa ajudar para vocês poderem fazer para vocês mesmos. Mas o ensinamento da Wicca não é cobrado. Tem alguém cobrando para te iniciar? Você está fazendo um curso pago que te prometem iniciação no final? Também está esquisito isso daí, porque iniciação não funciona assim. Você não tem que pagar para ser iniciado para ninguém. Então, acho que o perigo maior está nas pessoas que se aproveitam dessas coisas para poder uh, pegar dinheiro para poder se aproveitar financeiramente. Então é mais as pessoas. Então observe o grupo, veja se é um grupo idôneo, veja se as coisas funcionam, veja o reflexo desse grupo na sociedade, veja as pessoas que estão nesse grupo que estão treinando, que enfim se elas são psicologicamente qualificadas também tem tudo isso, né? Então não é a iniciação o problema, o problema são as pessoas como em qualquer outra religião e qualquer outro lugar, tá? Então isso você tem que ficar ligado. Mas Cedric, e se eu me auto iniciar? Ou autoconsagrar. Essas duas palavras, elas são muito presentes no meio da magia, auto-iniciação e auto-consagração. Eu não vejo uh, porque as pessoas não fazerem isso, eu só acho que pode não ser efetivo e vou explicar porquê. Quando você está fazendo um processo de dedicação, você tem uma pessoa já iniciada dentro de uma tradição, já com, com anos de casa, que sabe como identificar e invocar e trazer e fazer o que tem que ser feito com as energias. Se você está fazendo uma auto-iniciação, significa que você está estudando por conta, significa que você está estudando e pesquisando por conta própria. Então, se você está estudando por conta própria, como você consegue identificar Identificar se você está devidamente preparado. Entende? Se você não tem um, um iniciador junto com você, como você consegue identificar que as energias que você vai invocar são as energias corretas? E como você sabe que você consegue invocar essas energias? Porque não é uma coisa que a gente, ah, nossa, eu li no livro e aprendi, já sei fazer. Não é assim que funciona. Outra coisa também com relação à iniciação muito interessante, é lembra que eu falei que é uma chave que você abre acesso? Quando você é iniciado por uma outra pessoa que faz parte de uma tradição, você recebe a carga de energia dela e a carga de energia da tradição. Quando você se auto-inicia, você tá criando a sua própria carga o máximo que você vai fazer é trazer a energia da sua ancestralidade, não tem uma linhagem necessariamente de outros bruxos dessa dessa encarnação, vamos dizer assim dessa, desse período de vida que trabalharam naquilo, que juntaram energia naquilo, que trouxeram uma egrégora enorme naquilo e você está trazendo e ganhando isso como acesso, entende? Então a auto-iniciação ela pode ser uma coisa muito problemática partindo pelo, pelo pressuposto de que a pessoa que está se auto-iniciando ou se auto consagrando, ela não tem certeza das energias que ela está invocando e ela nem sabe se ela vai conseguir uh, trazer isso para ela. E outra coisa, normalmente quando a gente faz essa iniciação, a gente recebe um plus de energia de fora para dentro pra você invocar, estando num nível energético, uma energia muito mais alta nesse plano em você mesmo, é um processo assim muito, de muitos anos de experiência, então assim, a auto iniciação e a auto consagração, ela tem as suas controvérsias por, por conta disso, então acaba que no final das contas, se você tá fazendo um ritual que você pegou na internet, começa por aí, como você sabe que aquele ritual vai funcionar, que você pegou na internet entende? Ah, eu peguei de um livro de Wicca, tá bom, se a Wicca é uma religião iniciática, mistérios tão ocultos dentro da tradição porque alguém ia realmente colocar um ritual tão complexo de você invocar coisas que você não tem controle dentro de um livro para qualquer um fazer entende? então tem suas controvérsias com relação a esse assunto mas ainda assim a iniciação é uma coisa muito, muito delicada e muito precisa outra coisa também muito importante de se analisar isso é que se você tá se iniciando na maioria das vezes é porque você quer fazer um trabalhar com a sociedade você quer poder exercer essa parte clériga, né, de fazer casamento batismos, rituais de passagem, etc. E você tem que ter um treinamento para isso também. Não só de como se portar, mas como de invocar as energias necessárias para a vida das pessoas. É, se, você, se você não teve um, um treinamento devido e uma iniciação devida, como você vai saber fazer um ritual de passagem? Como você vai saber levar a alma daquela pessoa para o lugar da onde ela tem que ir, fazer essa passagem? Sabe? Se ela não vai ficar impregnada, grudada, presa em algum lugar, entendeu? Como você vai conseguir casar? as pessoas fazer com que aquela energia não tenha interferência. Então, tem tudo isso que é uma questão muito delicada. Então, assim, Cedric, você concorda com a auto-iniciação? Concordo em partes. É, eu acredito que é válida para as pessoas que realmente têm afinco e elas vão atrás e elas estudam e elas aprendem, e elas testam e fazem acontecer. Aí sim, uma pessoa que está aprendendo por conta pode fazer essa auto-iniciação e talvez ela funcione dentro do, do que ela é proposta. Então, se você quer alguma coisa mais séria, se você quer um contato mais sério, é interessante que você procure pessoas que já estão nesse caminho há mais tempo e que já compreendam como isso funciona. Então, na minha visão, eu acredito que a auto-iniciação e a auto-consagração, ela não tem o mesmo efeito como uma iniciação dentro de uma tradição, por diversos fatores que eu já expliquei pra vocês aqui. A iniciação, ela só é o primeiro passo pra você entrar dentro daquele grupo e aprender os mistérios daquele grupo. Você Iniciado de primeiro grau, não significa que você saiba tudo, ou que você já está pronto para enfrentar qualquer coisa, certo? Você só está começando a sua vida real mágica ali, você antes só estava em treinamento para ver se você era aceito ou era apto para aquele grupo. A iniciação é isso, ela não, faz, ela não é exclusiva da Wicca, existem diversos outros grupos que têm esse sistema iniciático, não o mesmo treinamento, porque são religiões e grupos diferentes, mas a iniciação, o processo de se iniciar, não é exclusivo da Wicca. A iniciação ela não vai é, te dar uma estrelinha te dizendo que você é uma maioral e pode fazer tudo e pode subjulgar o conhecimento do outro e pode tratar o outro que não é iniciado mal e pode falar mal das outras tradições ou falar mal dos outros iniciados de outros lugares se você vê algum desses comportamentos isso é extremamente errado afinal de contas se você é um sacerdote você deveria ser idôneo e respeitoso com os outros que estão ali dentro do sistema com você da mesma forma que é feio outras religiões outras vertentes da mesma religião se degladiarem, falarem mal umas das outras e errado também do ponto de vista de que você de certa forma tem papéis clérigos na sociedade e também errado dentro da Wicca então presta atenção nesses grupos presta atenção nas pessoas que dizem que são iniciados e acham-se no direito de fazer mal para as outras, minimizar as outras, diminuir o conhecimento das outras. Um iniciado ele está aí de verdade para poder te acolher e te ensinar dentro do que ele pode dentro do que ele conhece e te abraçar na sua trajetória, ele tá aí para te abençoar, para te ajudar no seu caminho, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o significado da iniciação e a importância da iniciação dentro da Wicca, e que você, do outro lado, se você não quer assumir nenhum papel clérigo e nem com outras pessoas dentro da Wicca, de grupos, etc., você não precisa ser iniciado para poder se sentir Wiccano. Mas, para você fazer algumas coisas que são importantes dentro da Wicca, se for da sua vontade, você vai ter que ser iniciado por uma tradição que seja dona Então, aí fica com você, pensar qual vai ser os, quais vão ser os passos para você seguir o seu caminho. Então, se você ainda tem alguma dúvida ou se ficou alguma outra dúvida com relação a isso, com relação à iniciação, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para vocês e quem sabe a gente faz um outro vídeo com essas dúvidas e perguntas que vocês tiverem, certo? Afinal de contas, a iniciação é um tema que as pessoas elas têm muita curiosidade e vontade de entender e compreender como ele funciona. Não se esquece de deixar seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram, arroba 6 e é isso. Que sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!